Se o seu cliente disser que o seu serviço está muito caro, não se ofenda com isso, faz parte do jogo. E de forma surpreendente e cordial, concorde com ele. Realmente o meu serviço é caro. Mas tem um motivo para isso. Nós temos um altíssimo padrão de qualidade e realmente resolveremos o seu problema. Você está procurando o melhor serviço ou o mais barato? Porque o mais barato nunca será o melhor. E o melhor nunca será o mais barato. É simples assim. Pense nisso. E até a próxima.